Viva amigas, desenvolvi aqui uma nova maneira de pôr contas, muito interessante, fica perfeito. Vamos, vamos ver se desmanchamos isto aqui, para demonstrar como é que eu fiz isto. Eu puxei isto da minha cabeça, estou sempre à procura de novos processos, vamos lá ver. Ora bem, muito simples, vamos começar aqui. Isto é feito só com correntinhas, reparem. Vamos puxar uma correntinha duas correntinhas e passar já aqui por dentro agora temos que fazer outra que é para dar o alternado, conta sim, conta não portanto mais correntinhas, igual isto é tudo igual, muito simples e agora aqui é que vamos puxar para pôr a conta reparem a posição da conta aqui, entra aqui Ser é uma conta de furação larga e já está, e agora é continuar